Estamos gravando para produzir aqui mais um episódio do Noticiário da Jogada, mais um episódio do Boa Noite à Jogada. Eu estou aqui com o Roger, que é nosso correspondente aí no extremo sul do Brasil. Fala aí, Roger. Fala, Rodrigo. Beleza? Estamos aí já com frio aqui, chegando frio. Estou até com uma coberta aqui para aquecer os pés. Ah, é importante, é, importante detalhar isso aí. só um o negócio. É. é, não. Aqui, aqui, aqui o... As famílias dos médicos, né? E médicas estão meio em quarentena, que pegaram os vírus primeiro. Mas está uma preparação bem forte, assim, nos hospitais. Porque já estão prevendo, né? Porque chega essa época e já começa os problemas respiratórios e tal então eles estão correndo o dobro, né, para uhum. se preparar para o coronavírus, que é ao que parece vai dar uma uma acentuada aí com esse frio que, que chegou, parece que tem a ver com frio aí. É. Aí. E é um é um vento que racha, né? Então não não é fácil se proteger. Quem, quem sai ao ar livre toma um uma uma descarga de, de vento gelado que, que o frio vem entra até os ossos. Entra, entra por todas as prestas e é frio úmido, né? Se fosse um frio seco ainda, é. mas é com umidade ainda. Não é um inverno fácil. Bom, então, Roger, é, você está trazendo aí hoje essa pesquisa sobre.. O, esse projeto né, que parece que está é, sendo capitaneado por dois partidos, um de direita e um de esquerda, é isso? Então, é, eu não sei, é, não, não, eu não vi o movimento do partido em si, mas dos deputados do partido, tem um do partido republicano, cara bem de direita, que é o mais recente, querendo é, encaminhar o um projeto para acabar com o papel moeda, e usa como principal argumento o, o vírus, está usando né, como principal argumento do momento o papel moeda como transmissor de vírus. Né? E o projeto mais antiguinho aqui, referente ao Brasil, é do deputado do PT, vamos ver o nome dele aqui, para não me enganar, é Reginaldo Lopes, do PT de Minas, e de 2015 o projeto dele. E aí, ele usa outros argumentos para acabar com o papel moeda. Que um dos argumentos é evitar a evasão fiscal, a sonegação de imposto, e diminuir a violência de assalto a bancos. É, é esse, esse, esse site aí mesmo. Esse cara aí, Reginaldo Lopes. Para diminuir. 31 é um do PR. Esse é Reginaldo Lopes é do PT. E, tem. e o e tem um e outro, outro do PR, do Partido Republicano, é o Luizão Goulart. Vou te mandar aqui o link. Ah, então é de outro... De outro o partilho. mais recente é desse Luizão Goulart, que é do Partido Republicano. Que foi agora, há dias atrás, né que ele encaminhou esse projeto. E o mais antigo é desse deputado do PT, Federal também, Reginaldo Lopes, que aí é de 2015. Mas parece que esse de 2015 não andou, até porque não houve estabilidade política né, para encaminhar um tipo de projeto complexo desse aí. É, realmente. E aí esse aqui é o que. Mas... É o que argumenta sobre a, a propagação do vírus. Isso, o argumento principal dele nesse momento aí é, é que o dinheiro físico, ele ajuda muito na propagação do vírus. Dos vírus em geral, né? Não só do corona. Me parece uhum. um argumento um pouco superficial demais aí. É, ter, é ainda ninguém está falando disso, né? aí. Eu não vi ninguém falando assim? disso ainda, assim, culpabilizando né, o, o dinheiro, assim. Afinal, o dinheiro realmente é conhecido como uma coisa que transporta doenças e etc. Né? Então, é, assim, é, não, não é estranho imaginar que ele possa realmente estar ajudando a, a propagação do vírus, mas eu estranhei de ninguém estar falando disso, mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, eu imaginei, assim, que, que se, se existir interesses, é, vamos dizer, obscuros por trás de uma, de uma pandemia assim, é, que, que para, trava a economia como um todo, eu acho que o, o interesse deveria ser aí algo a respeito de aumentar, maximizar ainda mais o controle, né? o controle da, da economia global e é, permitir essa rastreabilidade total, né? absoluta, de todo, todo o dinheiro, né? mas ao mesmo tempo, algo onde o seu dinheiro nunca vai ser seu, né? nunca vai estar contigo. Né? assim a qualquer momento seu gerente ou, ou algum outro é, executivo de uma corporação pode ir lá e, e bloquear seu dinheiro né então a única forma sim você... o próprio o próprio governo né também tá com o governo vem o um governo aí que quer atacar um grupo específico ele vai ter na sua mão a ferramenta perfeita é. de simplesmente bloquear as transações eletrônicas do de um grupo social ou de, um, de uma pessoa especificamente e esse negócio do controle total parece ser o real a real intenção por trás de todos esses, esses projetos é. a ideia é de ter o, o controle sobre toda a transação financeira saber exatamente tudo que tu comprou, de quem né quanto tu pagou quando e quanto por mês e e é. é controle né controle não não eu não vejo com bons olhos não eu vejo com bons olhos claro a, a questão da, da, das opções né tem a opção de ter dinheiro eletrônico tem a opção de ter dinheiro físico é o que e, a gente estava de... falando ontem né você tem que diversificar né então é, Divers... essa é a, é a lei máxima né Na, nas finanças é isso sim se você quer ter é o pensamento de longo prazo realmente que minimiza riscos não tem outra coisa além de diversificar o máximo o máximo que, que que for possível né mas é, é uma questão polêmica né porque aí entra tudo isso na relação de a questão do do, da, do da renúncia, né, fiscal de você não, de, de você ocultar dinheiro do governo, mercado negro, é, a, a, a questão da facilidade, né, da da, da fluidez do, do dinheiro, né, quando você está com dinheiro físico é mais difícil. Enfim, é, eu sei que na Índia recentemente aconteceu um um projeto de ou um experimento de remoção aí também do, do dinheiro da, da economia, né? Eu sei que deu agitações sociais bem bem violentas, deu morte, né? Mas é, eu, eu não entendi e, e não vi muito a é, gente na mídia internacional, ou na mídia local, noticiando o que rolou lá, mas se existe um, uma, uma correlação aí entre essa intenção no nível, do, do, no nível global, talvez fosse isso. né Eles fizeram esse experimento na Índia para ver como que é e, e depois agora estão fazendo no, no global. Imaginando que se deu certo na Índia, a Europa não vai, não vai questionar, né? Agora, é... uma hora é possível a OMS pegar e falar, olha, o problema é o dinheiro, né? E... E... Só que ao mesmo tempo esse é, processo não tá... talvez não esteja saindo exatamente como eles imaginavam, não sei. Mas... É, países como a Suécia, que tem uma economia super digitalizada é, e que tentaram é, enfrentar o, o, o corona sem uma quarentena radical, mas uma, um, um, um afastamento social sem isolamento, é, parece que agora tiveram que voltar atrás, porque os números do, do avanço da epidemia cobraram sua conta, então é, parece que, que essa tese também não vai, de, com essa narrativa, essa tese de, olha, o, o dinheiro está sendo a causa da propagação, e ele não é a causa, ele é um dos meios, né, vamos dizer, é, não vai, esse argumento não vai ter força, Por quê? porque, bom, então, se for assim, na Suécia era para ter tido um, um, uma grande diferença no, na curva né, da, da epidemia e tal, e a epidemia cresceu lá, né, é, mesmo sem esse contato do dinheiro é, entre as pessoas. Então, assim, acabar com o dinheiro físico não vai prevenir outro corona, né, além disso vai dar muita confusão e vai dar muito problema para muita gente. Então não dá para acabar com o dinheiro físico, né? dá para introduzir o dinheiro digital e com, na coexistência com o dinheiro físico, né? até que realmente é, as tecnologias alcancem outro, outro paradigma, né? outro é, nível de evolução, que seja tudo internet das coisas mesmo, mas aí eu acho que ainda é algo que vai levar algumas décadas. O que você acha, Rogério? Ah, eu acho que vai demorar muito, né? É, na Suécia, o que eu vi é que foi um movimento orgânico da própria população foi foi diminuindo o uso de dinheiro físico e indo para o caminho digital. E isso que eu vi da Índia aí, o principal problema que foi drástico, né? Eles anunciaram de um dia para o outro. E aí todo mundo tinha que correr atrás para depositar seu dinheiro de papel para transformar em dinheiro eletrônico. Hum. E aí foi esse caos social. Realmente, foi um experimento social. aí é, Não sei se totalmente intencional, mas é, os países que estão de olho nisso devem ter observado bastante. É isso que rola no Brasil, aí de digitalizar. né é, A gente nunca pode cometer o erro de sempre achar que, que o Brasil é um país isolado e... E que as coisas que acontecem aqui não tem a ver com o resto do mundo, né? Tá rolando um movimento global aí de digitalização do dinheiro, uma corrida atrás. É, os países como a China e a Rússia estão tão pesados nisso em pesquisa, né? E fazendo essa própria rede de blockchain centralizada, né? Não descentralizada. Fazendo suas próprias redes e testando para fazer a digitalização e atrás desse controle absoluto aí. E difícil prever o futuro, né, cara? Não sei como que o povo reage. A tendência das pessoas foi realmente diminuir o uso de dinheiro físico, naturalmente, mas eliminar esse dinheiro de cima para baixo aí está me parecendo muito inviável, ainda mais num país como o Brasil. Eu acho que a nível geopolítico, em tudo que eu acompanho, principalmente nos grupos de blockchain que pegam qualquer notíciazinha qualquer boato né e, e já publicam né é que a China e a Rússia estão nessas pela pela conquista de quem que vai ter a nova moeda global né que vai substituir o dólar então uma dessas alternativas é uma moeda global totalmente digital baseada em blockchain controlada centralmente por algum desses governos seja pela China seja pela Rússia e ao que parece os Estados Unidos não está entrando muito nessa, porque eu vi até aumentou. Ai, que eu peguei tantos links aqui que eu já perdi agora os Estados Unidos. Eu não sei a porcentagem exata agora de cabeça, mas aumentou nos Estados Unidos aí o, a quantidade de papel moeda em circulação, ao invés de diminuir, aumentou. É. é. E... Não, acho que no mundo e... todo com a epidemia a galera correu para os bancos, né? para pegar o dinheiro é não mas já estava aumentando antes né desde 2012 uhum. uma coisa assim mas claro Estados Unidos tem o dólar né e é aquele negócio um time que tá ganhando não se mexe então não não não não me parece assim que eles iriam querer trocar o sistema financeiro e arriscar perder essa soberania do dólar né pelo contrário a luta deles é manter a soberania do dólar E... É, só que já não tá mais ganhando, né? É, mas também não tá, não mas tá também não tá ganhando. perdendo, né? É, é, é um jogo dos gigantes. Não é fácil. Eu eu acho que o que esse esse choque aí que teve do na OPEP da Rússia, né? Parece que uma OPEP mais que teve um, um, um grupo da OPEP com a Rússia, né? e parece que no, na última na última reunião do grupo a Rússia bateu de frente com a Arábia Saudita e e né começou começou uma uma guerra de preços né e e aí isso que trouxe uma uma baixa histórica do petróleo né e eu acho que isso foi uma uma maneira da Rússia mostrar que também pode usar esse, esse ponto de manipular o preço do, preço do petróleo para atacar uma economia dependente do petróleo, até porque agora os Estados Unidos, né, ao, ao longo desse período de 2012 para cá, eles é, levantaram é, a toque de caixa uma indústria de fracking, que é uma produção de, de combustível lá de, de uma maneira super agressiva para o meio ambiente e, e que também é super custosa. Né? Então, a Rússia atacando o preço do petróleo, conseguiu é, quebrar essa indústria, né? causar um, um dano nessa indústria e também quebrar muitas das contas dos Estados Unidos e talvez por isso que o Fed teve que imprimir tanto petróleo ou imprimir tanto dólar, né? Porque, porque é, é, isso, isso quebra um, um número enorme de, de fundos e bancos americanos que estão investidos em petrodólar. Então, quando você traz o preço do petróleo para uma mínima histórica, é, o, o, o valuation de um montão de empresas fica negativo, porque elas têm são, são fundos que têm ações de empresas que extraem o petróleo com um custo mais alto né, do que a Rússia ou a Arábia Saudita dão conta de, de produzir. Né? E se eles estão fazendo dumping, aí quebra esses, esses fundos, esses, é, essas instituições financeiras. E acho que por isso que o FED também agora imprimiu aí, acho que 3 ou 5 trilhões, né? algo nessa faixa, porque essas empresas ficaram na corda bamba mais ou menos como em 2008 pelo que eu, pelo que eu consigo analisar assim, né, dessa desse desse tipo de fato financeiro, né? Sim, e teve uma se é que pode se falar em coincidência, né? Teve essa coincidência com o coronavírus, porque o que eu me lembre na, na, na linha cronológica foi um pouquinho antes de estourar o coronavírus a a a nessa guerra de preços aí, né? E um dos focos é acabar com essa indústria de xisto, né? Indústria de xisto dos Estados Unidos e Canadá dessas areias bituminosas que é super caro de tirar, então os Estados Unidos tava se gabando de estar de ser independente na produção de petróleo, né? Mas dependia dessa desse preço alto para conseguir manter e a Arábia Saudita, não sei se tu viu, mas o, o agora eu não sei como é que chamam lá se é, se é imperador se é se é o rei é o rei é o rei né ele está em coma e o e o filho está tentando assumir né hum. e então tá já, já está um clima instável e a Rússia chegou chutando o balde mesmo hum. porque pelo que eu vi a Rússia conseguiu com o tempo aí diminuir muito a dependência do, da economia dela do petróleo né que antes era bem maior e uhum. agora está na volta de 10% do PIB, pessoal, que é bem pouco. Uhum. E ela tem uma reserva aí bem grande para conseguir subsidiar pelo menos uns 3, 4 anos de preço do petróleo na volta dos, dos 20, 30 dólares. Né? Uhum. E aí consegue quebrar com esse pessoal tudo que, que não trabalha com reservas. Dá né? uhum. tá sempre na, com a corda no pescoço. Não, agora... fizeram, fizeram sanções contra a Rússia a Rússia ficou... Sem, sem exportar, né, gás e, e petróleo, aí ficou com uma reserva enquanto isso o pessoal consumiu dos sauditas, né, o, do do Catar, do dos Emirados, dos Emirados, não sei o quê, e aí eles deixaram uma baita quantidade, né, uma baita reserva na mão do Putin. E ele com certeza é um cara que não deixa barato. Ele vai usar isso como arma em algum momento e e aí foi <risos> foi esse né foi o momento perfeito junto com o coronavírus para para causar um, um estrago na economia americana é isso tem tudo a ver com esse, esse nosso papo aí do dinheiro né e dessa corrida de qual que vai ser a nova moeda global e se ela vai ser uma moeda digital baseada em blockchain centralizada nos governos porque a, o, a bom o dólar né para quem não sabe aí ele, é, ele, é, ele é chamado de petrodólar justamente por causa dessa obrigação que os países têm em negociar petróleo em dólar, né e historicamente aí Saddam Hussein e e, e outros países aí e outros governantes eles foram atacados justamente o Qadafi lá também justamente por tentarem criar uma uma moeda é, que não o dólar, que é uma promessa internacional, né? E não dá para deixar de trazer isso para América Latina com o El petro, né, da Venezuela, que é um, é uma moeda baseada em blockchain e lastreada em petróleo da Venezuela. E mesmo que não tenha um, um poder global, assim, né, devido ao tamanho da Venezuela. É um desafio, né? E não é à toa que estão as ameaças aí de invasão. à uhum. Venezuela e todas essas tentativas de golpe, Sim. Ela, ela não é só a questão de dominar o território que possui petróleo, né? mas é a questão de manter o comércio em dólar, né? Para dar vazão, Nossa. né? Porque como é que perde imprime 5 trilhões de dólares? Vai para onde, né? Tem que ter vazão. Tem que ter o resto do mundo sendo obrigado a... A, a comprar isso daí. É, e... E, a, e a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, né? E parece que agora se descobriu maiores ainda, né? Entre a, a, a Venezuela e a Guiana, a, a Guiana, e é, eu, eu acho que também vi alguma coisa de que o, a Rússia está mandando, a Rússia e a China estão mandando reforços lá, é, mais navios submarino já tem bombardeiro nuclear na, na, na Venezuela, desde o primeiro ano do Bolsonaro. Então, é, quer dizer, eu acho que desde a eleição, desde antes da, da eleição do Bolsonaro, é, já tinha esses bombardeiros na Venezuela. Então, está é, parecendo que o Putin não quer que essas reservas caiam na mão do, do governo americano, né? do para não dar mais munição para o petrodólar. Então está parecendo que o Putin viu assim o, o a frente de o flanco de ataque dele é, de verdade na, da economia americana em cima do do dessa dessa dependência do petróleo e dessa insuficiência né, interna, porque o xisto não não não pode ser uma fonte por uma economia como essa porque ela destrói todo o resto, né? Destrói a agricultura, destrói é, outras, destrói o meio ambiente, e outras indústrias com isso. Então é, não é sustentável para o padrão de consumo americano, né? E então o, o Putin, se ele quiser com essas reservas que ele acumulou, ele pode passar três ou quatro anos em guerra com essa indústria petrolífera americana e é, é, com, com o setor financeiro americano por, por, por fim, né? porque o setor financeiro americano é que é dono desses, desse, desse tipo de indústria e é o, o que sustenta esse complexo militar industrial, né? que, que fala, né? uma expressão do, do ex-presidente, agora me fugiu o nome, mas acho que era o... o depois eu vou lembrar. Mas é mais ou menos essa a, a, a arquitetura da coisa, né, Roger? Sim, é essa a arquitetura da coisa. Tem a ver com acho que tem a ver mais com a com a manutenção da moeda global do que com o acesso ao petróleo físico em si, né? Porque a própria Venezuela, mesmo em conflito, está sempre exportando petróleo dos Estados Unidos. A questão é, é fazer com que esse petróleo seja negociado em dólar. Mas depois eu não acompanhei mais o El Petro. É, a galera da, da, do Bitcoin, do blockchain, assim, é altamente crítico, né por causa que o blockchain em si, né, a ideia é justamente ser descentralizado. E, e aí, quando um governo lança um, um, uma moeda baseada em blockchain, claro que vai ter essas críticas, né? porque ele vai centralizar. Sim. Mas a tecnologia tá aí para qualquer um usar, né? Inclusive os governos. Sim. E e aí é... é difícil tu pegar informações precisas, né? Porque tu acaba tendo que trabalhar com boatos, porque um governo central tipo da China, né? Não vai revelar seus planos de futuro assim tão fácil, né? Uhum. E... Mas que tá tendo esse movimento aí para criação dessa moeda digital. É, global está, né? Quem é que vai substituir o dólar? O que, é que vai acontecer? Eu não sei. Tu está acompanhando o papel do Brasil aí nessa questão da Venezuela? Como é que está? O Bolsonaro está tá com algum poder ainda? Como é que está o exército brasileiro? Chegou a ver? Porque eu não acompanhei mais. É, é o... É, o Bolsonaro está sendo... Está é, sendo acusado, não sei, está sendo... se fala dele é que ele já não é mais o presidente, né? de que ele está sendo agora circundado por uma junta militar, que agora quem realmente está presidindo, é, acho que é um, um general, chama Braga Neto, ou Braga alguma coisa, não, não me lembro. É... E... e... Pelo jeito, né, o foco total tem sido essa questão, essa disputa de, de, de poder a respeito de, de quarentena ou não quarentena. Né? E, e, em concomitante, o que estava acontecendo é que o Trump botou uma recompensa de 15 milhões de dólares pelo Maduro por, por narcotráfico. Né? Ele acusou a Venezuela de ser um narco-estado, e o Maduro de um mega traficante internacional, tipo um Escobar da Venezuela. Né? E, e aí botou um, uns barcos para cima do, do Maduro e a, a acusação não, não procede, até porque é, a maior parte da cocaína que chega para os Estados Unidos, ela chega pelo lado pacífico que vem da Colômbia, não do, pelo Atlântico, que vem da Venezuela. Então, é, não, não teria explicação justificativa para movimentar os barcos para aquele lado. né? É, mesmo havendo ali a Colômbia, uma parte da Colômbia está para o Atlântico, mas é, o, o, as rotas são no lado Pacífico, né? elas entram também pela, pelo litoral do México. Então, é, o governo brasileiro não está tendo influência nenhuma sobre essa questão, né? Está mais do que evidente de que o Bolsonaro ele acata tudo que o Trump fala, né? Inclusive quando o Trump fala coisas altamente prejudiciais ao Brasil e, e faz coisas, né? Altamente prejudiciais ao Brasil e então assim o Brasil virou um, um, um, um corpo morto na sala sem vontade própria assim uma espécie de um de um, um, um grandão retardado que que, que faz o que o outro outra mente criminosa é, fala né como se a gente fosse um, tipo, a, a, o rabo de um, de um cachorro sabe traseiro de um cachorro não tem cérebro próprio parece e é, conectando esses assuntos eu eu vejo assim que a grande questão é quem quem tem o complexo o complexo militar-industrial mais mais integrado mais mais robusto né mais mais é, bem estruturado e nesse momento o complexo militar-industrial americano que é a marinha ele, ele agora está é, tá em xeque no, no, no seu modelo de negócio, que é a intermediação do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Né? Os Estados Unidos fizeram o Canal do Panamá, bem naquela região ali, e fizeram a expansão para o oeste no século XIX também, porque eles se transformaram numa potência industrial que fabricava para o Atlântico e para o Pacífico, né? então isso virou, foi uma das coisas é, que certamente fizeram os Estados Unidos desenvolver mais do que o, o Brasil, mas é, esse, esse poder de influência dessa Marinha em conectar o, os dois lados, é, o Oriente e o Ocidente, ele agora foi quebrado ele foi é, superado porque a China está desenvolvendo é, é, ferrovias flutuantes de, de de flutuação levitação magnética e está com um projeto já em desenvolvimento já em operação mesmo né de ligar é, expandir para o oeste e chegar até a Europa então é, nisso você a sua marinha fica obsoleta, né? E a China e a Rússia agora juntos estão conseguindo é, ostentar um complexo militar-industrial mais mais potente, mais é, mais blindado e com esse complexo logístico, né? Que que a China vai dominar né? essa infraestrutura ferroviária, que é um outro elemento desse complexo industrial, ela vai conseguir, é, digamos, é, como é, criar uma linha de produção é, ligando de, de Xangai, né? da, da fábrica até os mercados de consumo lá na, na França, na Itália, né? Então, é uma, uma linha de produção intercontinental, né? que liga o, o Oriente ao Ocidente numa, numa esteira. Então, nisso a sua marinha deixa de ter função. E, e aí eu estava pensando aqui o que, que, o que, que realmente está em jogo aqui nesse, nesse processo, né? e parece que os Estados-nações talvez possam ter encontrado um inimigo comum é, para todos, que talvez seja o Bitcoin. O que, que você acha, Roger? Talvez em algum momento vai haver um, um, um alinhamento entre todos os estados-nações para eliminar o Bitcoin, porque o Bitcoin, dentro desse, desse jogo, ele é como o ouro digital, né? ele tem... Ele, ele tem, ele é uma reserva de valor, né? ele tem, vamos dizer, essa singularidade, né? e, e ele não está atrelado a nenhum Estado-nação, ele é de uma comunidade é, independente, né? uma comunidade é, anárquica, vamos dizer, né? que não tem um poder central, não tem um centro, um comitê de decisão, nada assim, né? E... É, então, assim, ele poderia ser uma ameaça perpétua a qualquer moeda vinculada a um Estado-nação, é, uma moeda digital que, que, que seja, né? E, e dificultar a vida de qualquer moeda numa situação dessa, né? E também pode é, ser instrumentalizado por algum Estado-nação. Eu, eu imagino que, que já vem acontecendo isso, assim. É... E se, se, se colocar num, num, em alguns momentos também como um, um, um alvo em comum para os serviços de guerra cibernética, o que você acha? Bom, é, na versão do Brasil, esse deputado do, do PT aí falou que era é, bem contra o uso do Bitcoin como moeda. Ahm... Né? Um, mas que ele poderia regular como um ativo. É, bom, o Bitcoin mostrou é, um amadurecimento aí, né? É, não sei se estou acompanhando os últimos dias aí, mas ele já já superou essa queda que houve e está crescendo, é aquela coisa, tu pisco o olho assim e ele já subiu 2%, né? É claro, ele tem, tem variações muito fortes, não mas... é? como reserva de valor, né? Ele tem essa limitação da questão das transações por segundo e aquela época que ele estava ah, estourando lá, 20 mil dólares, chegou a 20 mil dólares, é, tinha muita transação acumulada, eu cheguei a pagar na época, acho que 15 reais para fazer uma transação, o que é totalmente inviável, né? E é um dos problemas aí da questão da digitalização total do dinheiro. e Mas ele está aí, não só ele, eu acho. Eu acho que a questão é essa diversidade, né? Agora o John McPhee, ali, o, o, o cara do antivírus lá, que ele é bem apaixonado por criptomoedas, agora ele elegeu a moeda Monero como a nova moeda. E a Monero e a Zcash são duas moedas com aquela característica de possibilitar transações anônimas, né porque o, o Bitcoin segue esse mesmo modelo aí da, do controle absoluto. Todas as transações são públicas, né? Então, é possível rastrear, mesmo que não, não, não tenha até o um nome lá na, na na transação, fica bem possível com um o governo rastrear é, de quem que é aquela carteira através da série de transações, acompanhando, né? E o Monero e, e o Zcash, eles possibilitam essa transação anônima, completamente anônima, que ninguém sabe quem transmitiu para quem e nem qual quantidade, né? E, e é aquilo, uma coisa é o que vem de cima para baixo. Estão sempre tentando né definir. Agora agora vai todo mundo usar só a moeda digital do governo central. E outra coisa é a realidade do, do uso da, das coisas, né como as pessoas é, resolvem usar as coisas pelos mais diversos motivos. Então, eu acho que eu, eu tô, as várias criptomoedas, até o Dogecoin, é, todas vão todas vão entrar aí já estão né principalmente nos países mais digitalizados é, elas estão elas estão virando uma alternativa de moeda né então ao invés de nós termos aí no futuro estou fazendo uma uma suposição sobre o futuro né não dá para saber o futuro digamos ao invés de termos aí por exemplo no Brasil um, uma criptomoeda do governo central E e no mundo uma criptomoeda do governo central chinês para fazer as negociações internacionais, talvez o que a gente tenha no futuro é várias opções de moeda, inclusive a própria moeda do Facebook, né ah, ah, que está aí, não parou ainda, né vão, vão lançar, e, e outras moedas dessas grandes empresas. Então, teríamos as moedas dos governos, teríamos o Petro do, da Venezuela, para fazer negociação internacional, aquela é lastreada em, em petróleo, teríamos a moeda do Facebook, é, é Libra, né? Libra, eu acho que é o nome. Uhum. E para lastreada em ativos financeiros internacionais, os governos de, de diversos países, teríamos aí essa moeda asiática, é, lastreada em ouro, que eles estão, a princípio, pelas, pelos boatos, né? Eles querem lastrear em ouro. E se vamos ter o dólar ou não, aí não sabemos, né? É, para quem não sabe, assim né o dólar antes ele era lastreado em ouro, né? Hum. E acho que acabou logo depois, não sei a data exata, logo depois da crise de 1929, né? Justamente pela necessidade de poder imprimir quanto dinheiro fosse preciso para superar uma crise, né? Não, e para foi... entrar numa guerra. isso A quebra do padrão ouro foi na guerra do Vietnã, foi o Nixon... Que, que rompeu o padrão ouro e aí começou o padrão petrodólar, né? o padrão petróleo aí da coisa. Ah, né? então foi mais recente que eu estava imaginando. Foi, foi. Mas Uma... é, realmente tem um boato aí de que a China quer, quer restituir o, patrão, o padrão ouro né? nesse, nesse sentido, é, porque eles compraram muito ouro e também tem minas de ouro históricas, algo assim, me parece. Né? E, num cenário assim, é, o, o Brasil também talvez tivesse algum tipo de, de expressão, né? se não estivesse vendendo todas as terras, as, as terras indígenas, etc. Né? Existiria... É, muito potencial para o Brasil eh, colocar, disponibilizar mais de uma moeda, talvez até, né? Eh, realmente o que falta aqui é, é a gente conseguir eh, eh, acumular a, a massa crítica para que essas, eh, esses projetos nacionais pudessem ter algum desenvolvimento, né? O Brasil. A gente sonha com, com vários projetos é, sofisticados, mas a nossa capacidade de execução, ao mesmo tempo que o é nosso passivo, é, é sempre, um, é sempre um, uma coisa que é, atrasa o nosso, nosso alcance, né, de, atrasa a gente na corrida desses desenvolvimentos né, tecnológicos da, das últimas ondas, né? Mas os chineses estão tão, tão bem nessa jogada hoje, né? Eles estão com várias, várias cartas na manga para ter mais de uma moeda nesse, nesse jogo. Né? Várias cartas na manga, eu acho que é isso aí, né? Todo governo sério deveria ter várias, né? E, e lança boatos conforme a sua, sua vontade. É, nessa questão aí, me parece que uh, está havendo esse movimento Para que as novas moedas sejam lastreadas né? Para acabar, acabar com esse padrão que foi aí nas últimas décadas E uh, eu acho que a questão da, da China sem ouro Ou então da Venezuela sem petróleo tem esse bate nesse erro aí que são recursos é, finitos, né? então talvez seja até a intenção né basear em recursos finitos mas talvez no Brasil né é, sem querer puxar o no meu lado a coisa né mas a, a... a gente poderia basear em recursos renováveis né hum. então se é para lastrear em algo né por que, que não em algo que cresça que, que, que se mantenha vivo né que seja um... e que a, a sua seu e que seu valor não não faça uma corrida de revirar a terra uh, do avesso em busca de ouro, em busca de petróleo, né? Então é. essa basear em recursos naturais renováveis que pareceria uma coisa interessante e claro tem vários projetos aí é, particulares, por exemplo tem uma que é baseada em quilowatt-hora é uma moeda, né? Que então uma unidade de moeda valeria um quilowatt de de energia aí tá? baseado na ideia de que a energia sempre vai ter uhum. valor né uh, mas eu acho que o principal não é basear em uma coisa só realmente é, é diversificar e eu acho que é uma tendência aí mas é difícil prever esse futuro e, e é difícil acessar as informações das grandes nações qual é os seu, seus seus próximos passos né é, com então certeza. fica muito na fica muito na suposição né e é difícil de saber e fácil de errar né? qualquer previsão eu, eu eu apostaria que que os Estados Unidos hoje eles estão cada dia mais parecidos com a União Soviética no no, no, no na, prestes ao colapso né e eu acho que a melhor fotografia que foi vista disso foi o caso do do porta-aviões é, Theodore Roosevelt, lá na, na, na beira da China, né? um, um, do, né? um, das, um dos armamentos americanos top de linha, mais potentes, né? mais poderosos, e, e que o capitão, acho que o próprio capitão foi infectado pelo corona e, e pediu socorro à marinha porque ele... É, começou a sentir que a tripulação toda ia ser infectada. quatro mil pessoas né então é, naquele momento os Estados Unidos tinha exatamente é, a mesma mesmo número de mortos é, ainda no, no do, do coronavírus então é, nesse momento a toda toda o todo o arsenal americano né ele ele é, simbolicamente se tornou obsoleto, né? porque essa arma invisível, a partícula do vírus, foi é, mais penetrante do que qualquer míssil, laser, tiro de, de, de AR-15 ou sniper. Ou <risos> o vírus foi, foi mais teleguiado que qualquer coisa e é, eu acho que isso não tem mais é, como reverter esse esse colapso desse complexo militar-industrial, né? Essa, essa coisa da Marinha ser o seu o seu vamos dizer assim o é, seu apoio a, su, a sua escolta marítima do do, do comércio, né? E, e esse apoio logístico, né? Das rotas de comércio e tal, é, e se os Estados Unidos é, pensar em, em, em se re reestruturar, né, e, e ainda ter voz nesse jogo, eu acho que é por uma moeda lastreada na agricultura. E, e é por isso que eu falo, tenho falado do agridola, né, tanto no livro como nos vídeos que eu já, já gravei, <cười> o em alguns textos que eu já escrevi, o agridólar, que é o que você estava comentando, eu acho que ele é realmente a, a possibilidade real desse é, lastreamento numa coisa renovável, né e, e, de, e da criação de um tipo de equity, que ele é finito, se você pensar, é, Roger, porque exi existe um número limitado de terras, é, agricultáveis no mundo. né? Você pode expandir, é, vamos dizer, recondicionar alguns desertos, algo assim. É, então, de fato, você pode ainda é, aumentar um pouco, mas assim, não vai dar para plantar no mar por enquanto. Né? Ou, sei lá, criar fazendas flutuantes, algo assim. Se bem que pode existir também, nada impede, mas, mas não, talvez não seja tão simples e tão eficiente quanto produzir na terra. O fato é que é, existe um recurso limitado aí e esse recurso ele ele ele é um equity, né? Um equity que é, tem um retorno é, proporcional à planta de produção de plantas que está instalada ali. Né? Então, uma planta fordista, essa planta ela vai gerar um retorno, né? Esse equity vale menos do que uma, uma planta é, que, que, qual seria a comparação né? no, no caso da agrofloresta? Seria uma planta já da, da, da, da gestão ágil, né? da, da era ágil da, da, da agricultura e poderia ser um equity muito mais valioso. Né? É, eu acho que a questão de ser baseada em agro aí tem um, tem, um, tem um potencial, mas no sentido de que o agro, ele nada mais é do que a, a, o aproveitamento da luz do sol, né? No final, a luz do sol é a única coisa que a gente realmente recebe de, de energia, né? Que, que, que todo dia tem mais, né? Porque o resto é finito. E a luz do sol é finita também, mas estamos falando aí de bilhões de anos, né? Uma, é, e muita energia Então, o que, que é a planta? né? A planta é, é algo que absorve energia solar Então, uma da, da, da, das propagandas que eu faço da agrofloresta né, É a sua capacidade maior de absorver energia solar e transformar em produto né? E, e bom, fazendo uma propagandinha aí né? O, o meu projeto aí Que ainda ainda segue apesar de ter batido com questões regulatórias e tal é assim, o top que é um, um um ativo um ativo de criptomoeda lastreado em agrofloresta né e uhum. tu, uh, e a agrofloresta ela tem essa questão da renovação contínua né? ela não precisa ser refeita e reposta né ela se renova e ela tem essa absorção é muito melhor da energia do sol do que monoculturas. Então a gente teria aí, na verdade, essa fábrica de absorção de energia solar, que seria uma economia baseada no sol, né? uma economia baseada num recurso realmente é, praticamente infinito, né? pelo menos para os nossos tamanhinhos, pequenininhos, em relação ao tempo e ao que é o universo, é um recurso praticamente uhum. infinito, a energia solar, né? E eu eu acho que isso tem muita a ver, dá para ser pensado bastante, dá para filosofar bastante nisso aí, né? É, o lastreamento de moeda, o que que essa moeda significa e, e qual seria uma diferença de, de uma moeda baseada em recursos finitos, que nem o ouro ou o petróleo, e o que seria uma moeda baseada em recursos renováveis e quase infinitos. É no sentido de que o sol é quase infinito para o nosso tamanho. Uh, qual seria a diferença para o mundo, né? Eu acredito. Pessoal é, tem gente que fala assim, né? É, pô, dinheiro não dá em árvore, mas dá em árvore, né? No, no, no final das contas ele dá em árvore. E a versão mais moderna dá em areia, dá em silício, né? Hum. E, e quando tu pensa que tem tanta falta tanto dinheiro para tantas pessoas, né? É, Uh, não é só pela questão do, do acúmulo de capital na mão de algumas pessoas, mas também pela, pela, pela escassez de dinheiro em circulação, né? Então, uhum. é, agora tá aí o Lula aí falando e publicamente o Brasil acionar as leis de guerra para poder imprimir dinheiro à vontade, né? Uhum. Na verdade, ele não pode, tem toda uma pressão para não imprimir seu dinheiro à vontade. O fez lá e e aí me parece óbvio que numa nação como a nossa que tem 50 milhões de pessoas é, na linha da pobreza né tá faltando dinheiro em circulação né e não só imprimir esse dinheiro é, mas também distribuir esse dinheiro diretamente aí agora a gente chegou aí é, eu já me cadastrei já eu, vou pegar essa, esse auxílio emergencial mas que eu estou preferindo chamar de, de renda básica cidadã e agora que nós vamos ter essa, esse experimento né e ver o quanto somos capazes e rápidos em distribuir esse dinheiro e o quanto isso é. e o quanto distribuir um dinheirinho que é pouco né na mão direta do cidadão aí vai vai movimenta a economia né faz a coisa andar então, então, do meu ponto de vista, o dinheiro dá em árvore, sim. É, espero que o dinheiro dê em árvore, na verdade. E as questões de gerar inflação, isso daí é outro papo. né? Tem a ver mais com capacidade industrial. Mas, mas me parece óbvio aí que, que estamos numa economia baseada em escassez de dinheiro. né? E deveria ser ao contrário, deveria ter uma abundância de dinheiro justamente para todo mundo sair bem dessa aí todo mundo se alavancar, né? Todo mundo se alavancar, claro. Poxa, com tudo, toda a capacidade que a gente tem de tecnológico, de organização, como espécie, né? Era para todo mundo estar uhum. tá bem aí, né? Não, não estamos mais na Idade Média, não estamos mais na, na Idade pré -histórica. Acho que é uma tendência é. aí. É, eu eu acho que essa disputa aí por quem vai vai colocar a moeda do futuro ela ela realmente vai ser uma, uma disputa sem fim está aparecendo assim porque é, hoje hoje o poder de você criar uma moeda ele foi ele foi democratizado pela tecnologia né aqui no caso o tabuleiro da jogada é, ele também é uma forma de de democratizar esse poder porque é, ele, ele, assim, ele pode da mesma maneira que você assinando um, um, uma, um poema num, num guardanapo do, do bar colocando seu nome ali aquilo ali, está é, protegido pelo código civil né? você tem os direitos autorais daquele poema daquela letra de música é, num, num numa utilização do do tabuleiro jogada para facilitar uma reunião de negócios ou um, um leilão de gamificação de negócios, algo assim é, o que você escrever num papelzinho desse aqui ele também está protegido pelo código civil então é é um é um código igual o bitcoin né só que não é uma criptografia é quem sabe bom existe uma criptografia no seu na sua rubrica algo assim mas é, não não é essa criptografia né é uma, uma uma criptografia analógica né só que com o mesmo o mesmo poder de, de exponencialidade né? exponencialização que as arquiteturas de rede têm né e que o Bitcoin tem também porque ele é ele é uma moeda trocada dentro de uma de uma rede né uma rede de, de exchanges e outros investidores individuais que têm suas wallets e, e também empresas, né, que usam o bitcoin ou fundos e, e etc. Então, um, o, o ponto de, de que agora a gente no o século 21 é isso também por isso eu, eu tenho um capítulo no livro com esse título, né, o século 21, século da gamificação da economia. É, é, mostra que essa é uma questão irreversível. Assim, não, é, não, não tem como China, Rússia ou qualquer outro país do mundo é, vetar a existência de moedas alternativas. Né? Até porque está me parecendo que se, se, se digitalizar tudo o dinheiro, é, serão digitalizados os dinheiros do crime. Né? O, o crime vai vai inventar o seu dinheiro vai ter o o bit cigarro né? igual igual tem na, na, na, na nos presídios tem o cigarro uma moeda vai ter o bit cigarro porque é, o crime não vai não vai deixar de existir também então vai, eles vão criar seu sua moeda paralela e e aí é, não, não não vai ter como vetar a existência ou controlar absolutamente o, né, o todos os, os, os ramos e, e, e vasos da economia, né? Então, assim, eu acho que não vai ter um vencedor dessa corrida. Eu acho que vai ter é, alguns líderes, né? Alguns, alguns é, organismos internacionais ou quer dizer nacionais ou internacionais é, que vão ter algum tipo de de ficha na mesa, né? uma ficha competitiva, mas eu acho que não vai ter mais uma moeda padrão do comércio internacional como o dólar, até porque eu acho que nenhuma potência vai esquecer disso, né? da maneira como o, os Estados Unidos e, e, e, e o dólar virou uma fragilidade para os Estados Unidos. Né? Sim, é, vai ser é, é uma. Ninguém controla esse bicho humano, né? É muito difícil, né? para Na versão cristã aí de, de, da Bíblia, aí, nem Deus conseguiu controlar, mandou não comer o fruto proibido e foram lá e comeram, né? Uhum, então, é. o, o não obedecer é parte da natureza humana, né? E, e uhum. o, o mais fraco, conseguir é, derrotar o mais forte também é uma... Algo comum e natural uhum. Uhum. do ser humano. E vai seguir essa essa essa guerra aí. A curto prazo aí, digamos aí, nos próximos anos, é, vai ser isso aí, eu acho que a gente falou, uma diversificação. A partir do momento em que caiu a peça dominante, né? Vamos entrar nesse mundo multi, multipolar, né? Multipoder. E, e seguir nessa aí. E, e, e aí segue aí, não sei aonde chegará a humanidade, né? Mas é, esse, a ideia de que vai haver países ainda e vai haver essas guerras híbridas me parece bem firme a longo prazo. aí Apesar de estarem falando agora aí na Constituição Global, né, por causa do coronavírus também, que foi esse assunto aí, criar uma Constituição uhum. Global, um governo global para conseguir resolver esses problemas globais né? Porque aí fica cada cada país para um lado E aí gera problemas para todos né? Mas não sei o que, é que vai acontecer Deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo Fugindo um pouquinho Porque dia desse eu tava falando é, Da gamificação do, do ensino uhum. Tu tem uma forma de usar isso daí Para gamificação do ensino? Porque agora o pessoal tá tudo é, ensinando seus filhos em casa né? Ah, é, é, é ótima pergunta Com a ajuda pergunta. da internet Então e... Eu, eu já conversei com um convidado do nosso clube virtual aqui, que é o Júlio. Ele é um, um pioneiro aí do Google Classroom, ele, é, tem, ele tem um cargo na, na administração do estado do Rio Grande do Norte, lá na Secretaria de Educação, especializado nessa parte de educação digital, de educação a distância. E, e ele vai vir, vir falar exatamente sobre isso, assim, como como a, a, a, a, as tecnologias estão é, sendo testadas nesse momento, né? Estou muito curioso para saber o que, que ele, o ponto de vista dele. Sim, pois é, também estou acompanhando aí. Eu acho que está sendo uma experiência nova para muita gente aí a, a questão do ensino domiciliar. Tá ah, demais. Mas eu já eu já participei eu já é, compartilhava dessa ideia de que o uso da tecnologia né é, uh, permite um permite um aprendizado melhor hum. e a... e quando tu aprende num formato de game parece que é melhor ainda e a... É. até a dorizada, né o pessoal na internet agora está rolando todo mundo em casa está com muito tempo né está rolando aquelas brincadeirinhas de é... Um sapato Mais uma calça Mais um óculos, dá três Aí, se dois sapatos Mais quatro calças, dá, dá sete Então, quanto que é Quatro sapatos mais nove calças uhum. E aí, todo mundo se dispõe a fazer aquilo, né? E é. ficam lá, botando os resultados Testando E sendo que se tu botasse x, y e z Ali, naquela naquela fórmula ali O pessoal ia se assustar E não ia querer, né? Uhum. Então, eu estou até curioso para saber o que, que as escolas estão mandando aí para os alunos, mas até falei, até falei com uma pessoa sobre isso sobre a gamificação e aí fiquei curioso se se tu já aplicou aí na, na no ensino se tem modelo aí. É, eu eu diretamente não, né, porque não não tenho essa, essa formação, né, de de pedagogia nem né, experiência profissional, né, eu é, sou instrutor, né, no sentido de, mais da administração mesmo, né, então é, mas é, eu já, já instruí algumas pessoas que aplicaram né, no ambiente educacional e o Júlio, por exemplo, foi uma das que aplicou, ele até menciona isso num vídeo e ele, ele bom, no vídeo ele relata muito, muitos, muito sucesso nesse é, planejamento da aula, pensar bem a experiência do, do aluno. Ele disse que a, que a metodologia foi útil nesse sentido, né? Mas, assim, não é uma metodologia para a sala de aula nesse sentido. Assim. Ela, vamos dizer assim, se você for um professor que curte uma abordagem de ensino por projeto, eu acho que é a metodologia que realmente pode ser útil para tudo, para você, né? agora é uma metodologia de ensino assim mais mais é, oral mais assim nesse sentido universitário de é, simplesmente transmissão do da informação né oral e pelo quadro e tal é uma metodologia que é, ela é um pouco complexa para para você usar numa aula você teria que dar uma aula de jogada e depois a aula do que você queria e, a, e a, tratar entende então aí acaba não, não sendo assim é, lucrativo do ponto de vista pedagógico né mas se eventualmente o projeto é fazer uma fazer um uma feira de ciências ou um, uma, uma oficina de teatro algo assim é, é uma ferramenta que vai ajudar nessa nessa coisa de toda a organização do evento e da experiência né então, é, né, né, para esse tipo de projeto um pouco maior, eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito. Para coisas muito pequenas, acaba sendo aquela história de matar a mosca com bomba atômica. Né? Você, <risos> você né, né, assim, tipo, vai, vai, não, não vai ser necessário uma, uma super, um super computador para uma conta simples. Né? Então, é meio que essa é a analogia. Então, funciona, dá, ela resolve, mas não é a, não, não é a, a, a ferramenta mais prática para isso. Né? Mas o, o Júlio vai, vai trazer um ponto de vista que eu estou muito curioso, até porque ele, nesse momento, está no limite nesse, nesse sentido e deve estar tá com um, um aprendizado é, bem testado nesse momento. Então, é... Mas ele está com o tempo muito contado, então ainda não, não fechei o horário que vai ser essa gravação. com ele. estou curioso para ver essa. É, eu tô... E voltando ao nosso papo aí, eu não sei se eu tenho muito mais para dizer, sem cair na, na... sem demonstrar minha ignorância aí. Hum. Eu acho que é um assunto bem complexo, né? E, e cada, país tá, tá, cada país e cada mega empresa aí está tá, tá, tá com a sua... Iniciativa, eu acho é. que é algo que daria mais episódios aí. Não, com, com certeza. Faltas é, longo, mais específicas, talvez, nisso. Ao longo de toda essa coisa da quarentena, a gente vai estar tá vendo esse tema ir e voltar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer primeiro, né? Eu, eu estranhei que esse tema não estava sendo comentado por ninguém até o momento, aí depois surgiu esse projeto assim. Coisa de um ou dois dias depois a gente comentar, ou ao mesmo tempo, mais ou menos. E vamos ver como que ele vai ser é, contemplado, né? Mas é, eu, eu concordo com você, eu não vejo um clima favorável a um projeto desse desse nível de complexidade passar. Eu acho que é, a classe política, ela ela interessa, ela interessa serve aos interesses do, do financeiro, do Estado, mas... Se ela fica no, à beira de uma, de uma crise social e, e sente que o dela está na reta, ela, ela, se, ela opta por se salvar e não salvar o, o setor financeiro. Ela não pode... Né? Eles são, eles são é, inescrupulosos, mas não são burros. <risos> então, então, assim, eles não vão fazer algo suicida... Se não tiver já feito seu seu colchão, né, seu seu colchão de segurança. E eu acho que nesse momento a classe política não, não tem isso, tá? Tá todo mundo realmente eu acho que a crise, a crise que, que foi fabricada, foi foi fabricada um pouco maior do que eles estavam imaginando e e agora eles também estão com medo, eu tô tô com essa impressão, né? Assim, até pela coisa de é a sensação de responsabilidade que eles devem estar é, sentindo até em relação às próprias famílias, né? Assim, acho que esses caras que estão lá em cima, eles não esperam que as políticas deles vão atingir os, os próprios familiares, né? Até que num momento como esse, é, não, não tem de rico ou pobre, né? O vírus não, o vírus não tem ideologia. Então... É aí eu acho que nesse sentido de responsabilidade eles estão se sentindo mais cobrados internamente também e e aí eu tô não tô vendo espaço político para um projeto assim passar e, e é, a sociedade também tá na, na porta dos bancos assim tipo hoje por causa dessa notícia do do auxílio emergencial é, foi fila em cada é, agência de, de banco E de lotérica Todas praticamente assim, Que a gente viu pela rua Estavam as ruas vazias e, e os bancos cheios de fila É isso que eu estou vendo aqui também E tudo atrás do dinheiro Tudo sacando né? Tudo, tudo sacando. sacando É, é não, é, esses projetos parecem muito fora da realidade aí Pelo menos na versão brasileira e uh, tu vê os comentários de algumas pessoas, assim, né? Elas falam, ah, mas eu não uso mais dinheiro. É, eu pago Uber pelo cartão e passo no pedágio com o QR Code e faço as compras pelo Mercado Livre. Mas uh, é uma versão muito urbana, né? Desconectada da, é. da realidade. Eu pego de exemplo, né? uh, onde eu morava antes em Minas Gerais, eu comprava queijo com quase vizinho. Hum. E... E região de montanha e ele morava justamente no, no buraco, assim ó, hum. embaixo, mas com queijo ótimo. E a comprar dele, como é que eu vou pagar online lá? É, vão botar uma manteiga hum. exclusiva para ele, para o celular dele pegar lá, né? Hum. Eu acho que não tem, não tem como, né? Seu, seu João vai vender um porco para o seu Zé, aí eles vão precisar da internet para isso, né? Eles vão querer usar o dinheiro, né? Para querer guardar o dinheiro em casa. E fora a questão técnica, é, quando tu pega é, uh, uh, uh, esse cara do PT, não, agora não sei se foi do PT ou do Partido Republicano, é, ele deu um exemplo que o povo ia conseguir se digitalizar, porque tem 50 milhões de pessoas que já recebem o Bolsa Família, são as mais necessitadas, pelo cartão de débito, né? pelo cartão do Bolsa Família. Uhum. o que eu acho que ele não vê né é que muitas dessas pessoas elas nem sabem usar e quem tem a senha do, do cartão é o próprio dono do mercadinho né uhum. e que é na relação de confiança que, que elas fazem ou, ou pede ah, para o filho não não tem uma noção de uso digital sim. das coisas é. e essas pessoas vão seguir vivendo aí né é. muitas e muitas décadas então e parece aí que a demanda do povo é por dinheiro físico, né? E essa imposição aí de cima para baixo aí não me parece que vai colar, não. É. é, parece que as pessoas gostam da sensação de, de posse, né? Da, da, essa tecnologiazinha aqui, né? Milenar. É, ainda, é, ainda é insubstituível, ainda é insuperada, insuperável. Né? E não à toa que eu fiz essa opção é prioritária por desenvolver é, essa metodologia no analógico né quantas vezes eu já ouvi o pessoal falando ah, você tem que ter um app tem que ter um software e, e eu concordo em algum momento eu vou ter que ter mas assim eu quero eu quero ter uma comunidade antes né e, e quero é, é, ensinar primeiro no, no analógico porque o valor de você aprender no analógico é mexer aqui. Você mexe meio que o paradigma mental da tua forma de ver o mundo. E isso é que é essencial, porque é o que vai mudar é, o ser humano, né? Vai mudar a consciência humana da, das coisas. E, e eu acho que essa é a, é a mudança necessária, né? A, a, assim, você não adianta mudar o dinheiro... É, se você não mudar o homo econômicos que está usando esse dinheiro também. Né? Tem várias várias ideias aí de moeda é, ecológica, né, e, e, e ecosocial e etc. Mas se você não mudar o homo econômicos, você não vai ver essa economia criativa que, que a gente quer ver. Então. É, o, essa tecnologia, o, o dinheiro em espécie, ele acho que não vai deixar de desistir, de porque o dinheiro digital não vai conseguir substituir de, de, fazer tudo o que ele faz, nunca. Igual pegar um papel, um caderninho e escrever. Né? Se você não tem luz, não tem energia, não tem é, 3G, não tem nada, você ainda vai poder usar esse caderninho. Então, isso, isso não falha. Isso não falha. Vou até mostrar minha carteira aqui pra ti, ó. para mostrar que eu sou analógico, mas sou conectado. Ah, com... tem, um dólar, tem um dólarzinho, mas... Ah, olha aí. Aqui é a carinha aqui é do cara também, ó. Mas esse aí é, é um yen ou um yuan? É o yuan, é o da China. Olha, um chinesinho aí. Um chinesinho, claro. Estamos preparados aí para qualquer... É, para qualquer, é, qualquer situação. situação. Vamos você ver já... quem é que vai Será no, no, é que vai ser o, o, próprio, o, o próximo império? Qualquer é. coisinha você já está pronto para fazer uma especulação cambial, né? Claro. Você já... Bem pequenininha, né, Gil? Bem, Bem pequenininha. pequenininha. <risos> Bom, Roger. <risos> é, a gente já se alongou aqui hoje. Então, é, valeu o papo. Vamos manter a consistência aí para os algoritmos ficarem sabendo da gente, né? E vamos com, convidar é, outras cabeças para trazer ponto de vista e tal. É, continuar acompanhando esses temas, né? Do... do, do da evolução do dinheiro e, e a relação do vírus, né? O que, que é mais viral, vamos ver, né? Dinheiro... O dinheiro eletrônico, o coronavírus ou o dinheiro em papel. Acho que essa é a, esse é o, grande, é o grande UFC que, que vai definir os próximos, a economia dos próximos séculos. Vamos acompanhando mesmo porque eu acho que vai, vai, vai vir à tona isso daí. Aí. Se um o, o deputado aí do do Brasil entrou com esse projeto aí é, porque também não deve ser só no Brasil aí deve estar tá rolando um movimento global aí é. então ficar acompanhando aí vai ter muito pano para manga aí. a gente ver. vai e a coisa não vai ser fácil nem para o Zuckerberg essa história aí de dinheiro digital porque o sistema dele também vai vai vai tomar muita porrada se ele quiser <risos> é a partir do momento o Gutenberg está lá, né? enquanto ele estiver lidando com rede social, que é novidade, está tudo bem. Né? Agora, quando ele está no Jogo dos Gigantes, é. acho que vai faltar um pouco de. Vai, vai. Um pouco de experiência naquele corpo ali ainda. É, cenas para os pro... pro... próximos capítulos, então. É. Então, valeu, então tá, Rodrigo. Obrigado, valeu. Um abraço. Até a próxima, então. Abraço. Até amanhã.